Fala galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no nosso canal hoje para falar de um assunto extremamente importante. Vamos falar um pouquinho sobre infertilidade? Pois é, vou falar para vocês que hoje a grande maioria das pacientes que me procuram aqui na clínica são mulheres que estão tentando engravidar e por algum motivo não conseguem. E as causas de infertilidade, quando nós falamos em infertilidade, podem ser inúmeras. Desde causas maiores até causas menores. Então, dentre as causas maiores, muitas vezes a gente pensa numa obstrução das tubas uterinas, pensamos numa endometriose, pensamos numa falência ovariana. ou seja, tem várias causas maiores de dificuldades para engravidar. Porém, a gente não pode esquecer que as causas menores também são super importantes. Mas quais seriam essas causas menores? Às vezes coisas simples, como por exemplo, um corrimento vaginal. Uma coisa corriqueira, que a mulher vira e mexe e acaba tendo, só que nem sempre ela sabe que está com corrimento já que muitas vezes ele não está numa quantidade grande o suficiente ao ponto de sair na calcinha e a mulher perceber que está com corrimento e o que, que tem no corrimento vaginal fungos bactérias o fumatozoide cai ali e morre então essa é uma dificuldade também para engravidar às vezes um machucado no colo do útero aqui a região do colo toda inflamada que, que vai acontecer mais dificuldade para o fumatozoide poder passar por ali sem contar que isso acaba modificando toda a parte de imunidade vaginal, de flora vaginal, de pH vaginal, e vai dificultar a gravidez de acontecer também. Além disso, déficits vitamínicos, por exemplo. Vitamina D é um exemplo bem clássico, é que a vitamina D é responsável pela qualidade da ovulação, prevenção de abortos de repetição, de parto prematuro, de hipertensão gestacional, a parte de suplementação adequada com metilfolato, Zinco, magnésio, iodo, enfim, todos os suplementos são super importantes para a gravidez. Às vezes uma deficiência, por exemplo, hormonal, uma deficiência de progesterona, já que a progesterona participa ativamente do processo de ovulação. Então quando um casal, quando uma mulher procura um médico, fala assim, doutor, não estou conseguindo engravidar, eu sempre digo, gente, não existe infertilidade sem causa. Se não está engravidando, algum motivo tem. Ele simplesmente ainda não foi descoberto mas algum motivo tem, tem que existir uma causa e ela tem que ser buscada e tratada adequadamente. Muitas vezes o problema pode ser uma trombofilia. A trombofilia hoje nós sabemos que é uma coisa muito prevalente, bem mais do que antigamente, até por conta das mudanças de hábitos de vida, já que nós temos as trombofilias tanto as adquiridas quanto as hereditárias. E o que é a trombofilia? A trombofilia seria o sangue um pouquinho mais grosso que o normal e um risco maior, um risco aumentado principalmente para as tromboses. E ela é um fator de risco, tanto para dificuldade para engravidar, quanto também para abortamentos de repetição. Então olha quantos fatores envolvidos tem. A gente precisa avaliar, logo de cara, três coisas principais. O que, que eu preciso para uma gravidez acontecer? Eu preciso de óvulo, eu preciso de espermatozoide, e eu preciso da via de acesso entre eles livre. Ou seja, as tubas devem estar permeáveis então o básico de uma investigação de uma infertilidade é você saber como está essa reserva ovariana da mulher, como estão os espermatozoides do homem e se as tubas estão permeáveis para promover o encontro entre eles. Se eu tiver esses três fatores e mesmo assim a mulher ainda não estiver engravidando, podem ter certeza que outros fatores ali estão atrapalhando a gravidez de acontecer e eles devem ser identificados, tratados adequadamente e aí sim a gravidez poderá ocorrer. Quando a gente fala dos fatores maiores, por exemplo, a endometriose, já abordamos no canal um assunto só sobre endometriose, onde um dos sintomas principais é a dificuldade para engravidar. Então temos que tratar a endometriose quando ela está vigente. Quando a gente fala da tromofilia, voltando novamente na tromofilia, nós temos que descobrir quais são as trombofilias, já que existem mais ou menos aí uns 20 anos que a gente faz, e poder tratar adequadamente. Se eu não tratar adequadamente, por mais que essa mulher ache que a fertilização in vitro possa ser a resolução dos problemas, não é. O que vocês imaginem a seguinte situação, a mulher tá tentando engravidar há 3, 4 anos não consegue e fala, vamos para a fertilização in vitro, aí faz a fertilização, dá errado. Muitas vezes não foi identificada uma tromofilia e se eu não tratar a tromofilia, tanto faz se a gestação é de forma espontânea ou por fertilização, vai dar errado. Então primeiro precisa identificar os fatores. Se essa mulher for para uma fertilização in vitro, com déficit de vitamina D, com déficit hormonal com certeza a chance de dar errado é muito maior. Eu sempre gosto de dizer que o nosso corpo funciona como um grande aquário. Eu sempre gosto dessa comparação. Imagine um aquário onde a água do aquário fosse o nosso sangue e como se os peixes do aquário fossem as nossas células. Aí você imagina agora esse aquário sujo, imundo, água turva. O que, que vai acontecer com os peixes? Vão começar a adoecer e morrer. Aí eu pergunto para vocês... Adianta eu ir lá e ficar dando remédio para o peixe? Não resolve. Eu tenho que limpar a água do aquário. Só que muitas vezes na medicina, o que a gente acaba fazendo é dar remédio para o peixe. A gente tem um sintoma e fica dando remédio, remédio, remédio, remédio, remédio, e não trata a causa. Se eu limpo o aquário, ou seja, se eu equilibro aquele chamado terreno biológico, o indivíduo não adoece. Ou se adoecer, é muito mais difícil isso acontecer. Esse aquário sujo, imundo, com água turva, se eu pegar um filhote de peixinho e colocar lá dentro, o que, que vai acontecer? Qual que é a chance maior? dele de sobreviver ou de morrer? A mesma coisa acontece com a gente. Não adianta você querer uma gestação com seu organismo todo em desequilíbrio, com patologias não tratadas, não identificadas, com corrimento vaginal, com déficits vitamínicos, minerais, hormonais. Porque você até pode conseguir engravidar, mas a chance dessa gravidez não evoluir bem é muito grande. Então, quando nós falamos em infertilidade, é importante entender que essa palavra diz respeito não apenas à dificuldade para engravidar, mas também à dificuldade de levar a gestação adiante. Aquela mulher que consegue engravidar, porém ela aborta, ela também tem um fator de infertilidade, que é diferente de esterilidade, que é quando a mulher não pode engravidar por algum motivo. Por exemplo, a mulher menopausada ou aquela que retirou o útero. Essa mulher, ela fica estéril. Agora, a mulher infértil, é aquela que tem uma dificuldade para engravidar ou de levar a gestação adiante. Gostaram do tema? Acharam interessante? Deixem like, comentem, se inscrevam no nosso canal. E a semana que vem a gente volta com mais assuntos para vocês. Tá ok? Um beijo grande, pessoal!